amados vamos orar com o salmo 7 poderosa oração para acabar com a inveja aleluia Senhor meu Deus eu te confio salva-me de todos que me perseguem e livra-me para que ele não rebate a minha alma como um leão despedaçando-a sem que haja quem a livre Senhor meu Deus se eu fiz isto se há perversidade nas minhas mãos se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo antes livrei o que me oprimia sem causa persiga o inimigo a minha alma e alcance a calca os pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória levante-te senhor na tua ira exalte por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juiz que ordenaste assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles pois volta-te para as alturas ó senhor julgará os povos julga-me senhor conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim tenha fim a malícia dos ímpios mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provais os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dor de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça eu louvarei o senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do senhor altíssimo Aleluias. então meu querido irmão e minha irmã receba essa oração em nome de jesus que seu dia seja de muitas bênçãos muitas vitórias e que o senhor jesus ouviu a sua oração e garantiu a sua vitória Peço para você compartilhar este vídeo, para que mais pessoas recebam essa oração. Inscreva-se no canal, se você é novo por aqui. É importante que você ativa o sininho para receber uma notificação do Youtube, sempre quando for postado novos vídeos. Vou ficando por aqui, mas antes, repete comigo meus amados, a vitória é nossa, em nome de Jesus, mais uma vez, a vitória é nossa.